Bom dia, daremos início à 13ª Sessão Pública Extraordinária de Distribuição dos Processos de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica e mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.8196.2022.90. Estabelecimento da tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica Itaipu Binacional, para o ano de 2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva foi sorteado. Item dois: processo quarenta e oito mil quinhentos. 0093 20, 2022 34 divulgação dos parâmetros para a aplicação da regra de transição do faturamento do sistema de compensação estabelecida nos artigos 26 e 27 da lei 14.300-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra foi o sorteado. diretor Ricardo Lavarato Tino enquanto se impedido de relatar o assunto do item 3, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organiza organização anel número 1. O item 3 são os processos 202265 e 48.500.000.03.91.2021.91. Requerimento administrativo protocolado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte com vistas ao ressarcimento dos custos incorridos pela disponibilização das usinas termoelétricas Santa Rita, Santana 2 e Santana, no período de novembro de 2020 a maio de 2021. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. O item 4 será distribuído por conexão aos processos... 48.500.055.00.2021.66, 550.01.2021.19, 55.26.2021.12 e 55.27.2021.59, 55, sorteados ao diretor Fernando Luiz Mosna, na 48 a Sessão Pública Ordinária de Distribuição dos Processos de 2022, tendo visto o artigo 4º da Norma de Regulação Anel nº 18. Item 4 são os processos de mesmo número. Pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo deposto pelas empresas SPE, EPP2 e Centrais Elétricas LTDA e SPE2 Itaguaí Energia LTDA em fase do espaço 2.966-2022. Esse, então, foi para o diretor Fernando Luiz Mostra. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos diretores relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 13ª Sessão Pública extraordinária de Distribuição dos Processos de 2022. Muito obrigado, muito bom final de ano, cuidem-se e até a próxima vez.